Olá, eu sou o Leonardo e no tutorial de hoje eu vou estar ensinando como adicionar as questões dentro do questionário criado O primeiro passo é a gente clicar dentro do questionário tá aqui ó, editar, aqui ó Ainda não foi inserido nenhuma questão Quando não foi inserido vai aparecer editar questionário aqui, logo aqui embaixo Mas caso não tenha, é só vir aqui nessa engrenagem e editar questionário dessa forma vai abrir esse campo e a gente pode adicionar a questão, uma nova questão do banco de questões ou uma questão aleatória, eu vou adicionar uma nova questão que do banco de questões a gente vai entrar em mérito no próximo vídeo, então vamos adicionar uma nova questão, nessa aba aqui tem várias opções de questões que você pode tra trabalhar com os alunos, no nosso caso aqui eu vou colocar uma de múltipla escolha, um verdadeiro ou um falso para nosso vídeo não ficar muito longo Vou adicionar de múltipla escolha primeiro. tá explicando dentro dela. Já, já separei aqui uma questão. É bem simples aqui. Para a gente poder andar rápido, eu vou copiar e colar. Apenas. É o nome. É o caminho. Para percorrer até as turmas. Aqui o texto da questão. Qual o caminho percorrer até as turmas no mundo UFMG? Aqui o feedback geral. Uma ou mais respostas. Apenas uma. Se tiver, no caso, se tiver outras, outras perguntas corretas, aí marca múltiplas respostas permitidas aqui as opções de incluir as respostas no meu caso aqui eu vou copiar rapidinho abrindo o e-mail pessoal entrar e acessar o, entrar, entrar no gmail e acessar o, o canal no youtube Acessar o meu FMG com usuários sem clicar no FMG Virtual mudo Que essa aqui seria a correta. Deixa eu apagar esse negrito aqui. Senão os alunos eles conseguem identificar que isso é correto. Acessar direto o navegador FMG Virtual Moodle. Aqui, gente. ó Eu fiz algo errado aqui. Que é até bom tentar. Porque nesse campo aqui ó da escolha 2. Eu adicionei uma resposta no feedback da questão, então eu tenho que apagar ela aqui e adicionar ela em outro campo, que aí fica resposta 1, feedback da resposta 1, resposta 2, feedback 2, resposta 3, feedback 3, resposta 4, feedback 4, o feedback fica a critério de, de cada professor, se ele vai colocar nas resposta erradas, tanto na certa ou então o feedback geral, e lembrando aqui que a opção que é a correta, a gente vai colocar aqui em notas 100%, no caso a minha opção correta aqui é essa aqui, é acessar o meu FMG com usuário e senha e clicar em um FMG virtual mudo, então tem que colocar aqui 100%, porque essa é a minha opção correta, então vou dar um salvar, alterações e continuar editando, que eu quero adicionar mais uma questão, Adicionar uma nova questão, vou adicionar verdadeiro ou falso. Adicionar. Aqui vem o um nome. Eu vou colocar inclusão dos alunos. Abaixo o texto. Os alunos já são inclusos nas turmas pelo SECOM? Essa afirmação é... Matação padrão, feedback geral, resposta certa, falsa ou verdadeiro? No caso aqui é verdadeiro, porque os alunos já são inclusos pelo SECOM. Aqui o feedback geral para a resposta verdadeira e feedback para a resposta salva. Aqui eu vou salvar mudanças. E agora eu vou visualizar como que está o meu questionário, como que as questões se comportou. Pré visualização do questionário agora. O caminho, qual o caminho percorrer até as turmas do mundo do FMG? Entrar no Gmail não, é, abrir no e-mail pessoal não, acessar o meu FMG. É essa aqui. Os alunos são inclusos pelo sessão por a resposta é verdadeira finalizar as tentativas os alunos eles vão finalizar tentativa e enviar tudo e terminar enviar tudo e terminar aí eles vão ver as respostas caso se tiver o feedback o feedback vai aparecer logo embaixo pra, de cada questões proposta então essa foi com a, a, o tutorial de como incluir as questões dentro do questionário no próximo vídeo a gente vai ver como incluir as questões usando o banco de dados até a próxima aula um abraço